Estamos aqui de volta na HR Garage como vocês viram na introdução Temos aqui evoluções no Corsa Está aqui o nosso amigo... Está? estás de volta da cabeça ou acho Daniel? Mudar as valvacinhas e um novos Eu já venho aqui ter contigo, vou ir primeiro ao, ao chefe da culinária Olha temos que mudar aqui este... estas Rosa. olha para isto estamos no altar, está sempre a piscar Como é que é? Você joga bom? Olha já, temos... já perdemos aqui capítulos já perdemos capítulos, é temos pá. já postões e coisas, segmentos e bielas tudo lá dentro. Neste momento já temos o bloco armado e é pá. Não... Armado e parvo. Também, está bom. Está bom, está ah, tá fixe. já então temos os postões, segmentos, bielas, pronto, armamos o bloco, já tem o carro ter montado, a bomba de essas coisas todas. Agora falta só um montar os periféricos, o Daniel está a acabar a cabeça e... Estava depois... com, com bom aspecto, Te achas? Roda lá isso para a gente ver ele daqui. Tá. Ele roda? Mas... Quase que pega. Quase que pega. Olha para isto olha para isto então pronto, daqui de bloco qual é o plano para hoje? para hoje era tentarmos tentarmos deixar o motor todo armado para tentarmos manter para, no pois, sentido assim que é oportuno assim que houver vaga na, na linha de montagem então daqui falta vários filtros Tá. Só aquele lado está Escapo tudo, já está para jantar. Isto era um estado que estava tudo queimado, não, meu. Já montamos. Nação, Isto também. é os pernos de cabeça, é. a embreagem é. também está ali. Sim. Ok, estão daqui de bloco. Do bloco está. Agora é ele acabar a cabeça e depois sentar. Então vamos ali chatear o Daniel, ó oh, Daniel! Vou aumentar a tua espera, vou tua espera. O que é que estás a fazer aqui? o que é que já fizeste? O que é que a gente perdeu? O que é que, que, é que coisa? Cenas, conta-me estou... tudo. As válvulas de admissão de já estão todas rodadas, falta agora as, as válvulas de escape para rodar, vamos na segunda. Ok, então fizeste o quê? Depois... Mudaste, mudaste os vedantes? Sim, rodei as válvulas primeiro, depois trocámos, troquei os vedantes e depois é montar para o sítio. Ok, então já te vais na, na segunda parte, já digamos assim. Já vou na parte do escape, vou aqui ainda no primeiro, no primeiro cilindro e faltam aqui estes seis. Perdemos a... Perdemos o primeiro capítulo, mas vamos a tempo do segundo. Então pronto, olha, não te chatei, deixa, deixa de estar aí à vontade. Obrigado. <risos> já temos aqui o motor, os periféricos praticamente tudo montado temos aqui já um problema que no kit não veio os parafusos é que o parafusos quê? Porque se a estavados interiores que é para conseguir apertar pois porque isto aqui uh, não veio no, no kit portanto hoje não vamos conseguir ter aqui o coletor montado sem o um material podes tirar, Eu vou ter que levar para ir à casa dos parafusos <risos> estava só a mostrar à malta o que é que era Agora, de resto, já montaste tudo, rosa. Distribuição, camos, alternador. Vamos montar no sítio, depois temos tirado aqui isto, mas falta depois a correr de acessórios. Vamos montar a embreagem, a caixa. E trouxe o retentor da, da, da, da combota e trouxe, trouxe tudo, não está? Trouxe isto aqui novo para montar. Então é montar agora. o retentor, a caixa para o sítio e sigam já não falta muita coisa pois é foi pena no kit não ter vindo estes parafusos vou ter que ir à caça dos parafusinhos para encaixar aqui mas em modo geral temos aqui praticamente tudo no sítio quase pronto para ir para o carro vamos continuar aqui na montagem vou fazer mais uns takes e já se vê o próximo passo Estamos por finalizado o episódio 2, amigos mecânicos, está finalizado? Não achas que já chega? É? O que é que ficou, para além de montar no carro, o que é que ficou aqui a faltar? Ou o que é que a gente espera para próximos capítulos? Quer dizer, se calhar no próximo capítulo, já ele está no carro e eu não vou conseguir filmar. Com certeza. É, não é? Pois. E vocês reclamam comigo que eu não filme os processos todos, mas estes gajos quando me apanham por falar, pumba. pumba. viu os vídeos que é só 8 a 10 minutos e tivemos aqui o dia todo. O dia todo, podes mesmo crer. Então, prontos. O que é que ficou a faltar aqui? O que é que queres fazer a seguir? Planos tá, próximos para capítulos? Um, falta os parafusos que vais arranjar. Está uh, a aqui pouco, mais. Bem, está ali dentro da caixa. Falta Também. depois ensaiar aqui a borboleta. Falta aí mais uns tubos ou mais um tubo dois e depois já meter no, no carro, no carro. E, e, e, e ligar o resto. Portanto, se calhar o próximo episódio ele já vai estar lá dentro, não é? Talvez. muito provavelmente. Muito provavelmente já está lá dentro. Bem, o episódio de hoje ficou por aqui. Montou-se o motor todo, periféricos todos, embreagem, pá, caixa, distribuição. distribuição, tudo, tudo montadinho, só falta ir para o sítio. É. Podem assistir, digam adeus. Até à próxima. Adeus, até ao até próximo. próximo. Fiquem bem na descrição, vou deixar o link da HR Garage, vou deixar também o link da Auto Partes Logística, foi quem forneceu todas as peças aqui de manutenção, óleos, filtros e não sei o que, que ainda vamos usar nos próximos vídeos vai também estar na, na descrição, que não falha aqui fiquem bem, olha, é esperar para os próximos episódios os homens já estão a arrumar a trouxa um grande abraço e um grande gajo <risos> <risos> <risos>